ao vivo, é, mais uma vez, quarta-feira, 21 de julho, para receber hoje meu amigo Eduardo Surur, para mais uma conversa aqui, na série de lives do Arte Fora do Museu, esperando só a galera entrar, esperando, na verdade, o nosso convidado entrar aqui e a gente começa o nosso bate-papo, lembrando, toda quarta-feira, 18 horas, sempre alguém diferente, alguém legal, falando de arte urbana, e hoje é Eduardo Surur. Depois esse papo aqui vai pro YouTube, vai pro Facebook, você pode revê-lo aqui, vira um podcast também. Enfim, são algumas saídas aí desse conteúdo rico que a gente tem feito aí. Quase 50 lives já desde o ano passado, Para conhecer mais também do projeto arteforadomuseu.com.br Deixa eu dar um toque no Edu aqui. E aí a gente já começa. É, mas é isso, gente. quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade. Anoto elas aqui. Anoto não, né? Leio conforme elas aparecem aqui na, na tela. Nessa quarta-feira. Friozinho, mas aqui dentro de casa está quente. É isso. O Arte Fora do Museu, desde 2011 mapeando a arte urbana, falando com artistas, artista, fazendo conexões, redes, incentivando a arte urbana, incentivando a transformação da cidade através da arte. Convite novamente, conheçam arteforadomuseu.com.br para ver o que a gente vem fazendo, aí, para ver o um mapa das artes que a gente mapeia, arquitetura, escultura, murais e grafites street art, roteiros, perfis dos artistas, as outras lives, tudo você encontra no arteforadomuseu.com.br Vamos ver para quem tá chegando aí, a Cátia, o Caio, Deixa eu só dar um toque no, no suru daqui. Sejam bem-vindos, pessoas que estão entrando. Já, já ele está aí no, no ar comigo. Hum, deixa eu até aproveitar enquanto ele não entra. Dar uma olhada em. Dar um teaser para vocês aqui do, das próximas lives. E também de quem a gente já. Quem já passou por aqui legal lembrar Ops. vamos lá Deixa eu só confirmar quem é semana que vem é o Luiz Eduardo do Instituto de Arquitetos do Brasil no dia 4 de agosto a gente tem o Ivan Borges Salles advogado para falar um pouco sobre legislação e depois a gente tem o Negrito, um grafiteiro também que vai trocar uma ideia com a gente aqui, talentosíssimo. Todo mundo, na verdade, né, que passa por aqui. Hoje é a live de número 46. É, estamos andando. Eduardo Surur, meu caro, vamos lá, já te vi aqui. Papo então. Com o convidado de hoje, o convidado de hoje... É o meu amigo Eduardo Sururu. Como é que você está, meu caro? Tudo bom, Felipe? Tudo bem? Me, me ouve, me vê bem? Ouço quase bem e te vejo ótimo. Espera <risos> só um segundinho, eu vou só arrumar um, o carregador aqui, eu já volto em dois segundos. Não arruma isso aí, eu ia cair no meio da, da nossa live. Cara, prazer, hein, meu? Falar com você novamente, retomar aí os papos pós-pandêmico, pós ou é, ou durante a pandemia, né? Na verdade. Eu te enrolei, hein? na imagina, cara, eu te entendo super. Eu, na sua situação, também ia falar a mesma coisa. Mas é isso, a gente tem uma parceria de longa data já aí também, né, Edu? Desde dois, 2013, já quase oito anos aí que a gente se conhece, é, que nossos caminhos se cruzaram aí, pra quem não sabe, a gente fez um projeto junto, né, pro Google, pro Google, como é que era o nome do projeto? Era São Paulo Street Art. O, do, o Google. Street Art, do Google. É, isso. E aí o Arte Fora do Museu fez uma parte da curadoria, o SHN a outra parte, e o Edu a outra parte também, a gente... Começou ali a nossa, nossa relação e a gente, é, de fã, a gente vira amigo né, do, dos caras. É, isso é bom acabar se, se inspirando e, quem sabe, criando junto, né, pra projetos aí pela frente. Esse é o plano, sim. Temos coisas é. no horizonte. Temos, temos. A gente, a gente faz uma outra live quando as coisas saírem. Mas, cara, antes de mais nada, valeu mesmo aí ter aceito o convite. É, desculpa ter enchido o seu saco para fazer a live, mas é, acho que vale a pena. É, agora que você saiu da toca, a gente Exatamente. aproveita. Exatamente. É, mas a primeira vez que você fez o convite eu fui bastante sincero. Eu estava bastante impactado com a, com a pandemia e com os protocolos. E, e eu fiz uma... Eu entrei num, num processo aqui dentro do ateliê de introspecção que eu travei socialmente. Eu fiquei comigo e comigo mesmo. E isso trouxe uma série de, de condições novas no meu cotidiano que foram muito importantes, que a gente vai falar agora durante o nosso encontro. Sim, evento. sim. Mas, mas sempre lembrando de você, sempre falando. Qualquer hora ele vai me procurar. <risos> pois é, eu te procurei por outras coisas, né mas aí a gente acaba aproveitando. Mas Edu, de novo, valeu, cara, obrigado aí. A gente tem começado essas conversas perguntando como é que você está, cara. Tipo, é isso, né? Faz um ano e meio aí de pandemia, afetou a vida de todo mundo. É difícil conhecer alguém que não foi afetado, até de perder pessoas próximas, né? É, eu queria que você contasse como é que você está pessoalmente, se você está bem, e como que essa pandemia... Já tenho meio que uma resposta olhando para o seu cenário aí, né? que eu sei que é o fruto um pouco do, dessa introspecção que você teve, né? Mas como que esse período de isolamento afetou o seu trabalho também? É, eu, eu sempre tive uma grande dificuldade em separar as fronteiras entre arte e vida, entre a minha condição como pessoa e a minha condição como profissional artista. Essa essa dificuldade de definição de fronteiras, o que no começo era um grande problema para mim, né, para a construção de repertório, definir quem eu era de fato, não só como indivíduo, mas como um profissional que atua socialmente, hoje é um trouxe os resultados... É, da minha carreira artística, da minha trajetória. E durante esse processo que eu tive na pandemia, eu sempre busquei, e isso vem já de longa data, no momento que você toma uma decisão de ser artista, você tem que ter isso bastante firme em algum lugar dentro de você. Eu costumo muito falar uma frase, ninguém vai te pedir para ser artista. Ninguém vai te pedir para pintar. Essa decisão tem que ser sua, lá no íntimo, e depois isso ganha uma energia e toma conta do espaço ao seu redor. E eu sempre busquei nas situações de dificuldade que eu enfrentei pessoalmente, profissionalmente, um aspecto positivo, um local onde eu pudesse me amparar e, dessa forma, transformar uma situação de dificuldade em alguma mudança, que fosse significativa e importante para mim. Com a pandemia não foi diferente. Ah, o meu grande fluxo de trabalho e de energias eram as intervenções urbanas. Durante duas décadas eu vinha atuando como um artista independente, fazendo ocupação no espaço público de São Paulo, de outras cidades fora do Brasil também, e isso acabou. Eu tinha uma agenda definida no ano passado que caiu. O que, que aconteceu nesse momento? Eu, passado um período rápido de confusão, é, porque a gente é como onça pintada, sabe? Tem que tomar decisões rápidas. A gente não pode ficar esperando muito. Voltei para o ateliê e dentro das minhas origens, porque as pessoas sa sabem pouco. Agora sabem um pouco mais por causa dessa série da natureza plástica que a gente vai falar aí durante a nossa conversa, mas a minha formação é uma formação acadêmica. E eu descobri na pintura, a poética, as primeiras pistas que definiram a minha carreira como artista. Eu trabalhei com pintura nos anos 90, nos anos 2000. Durante os anos 2000, existe essa transição do plano bidimensional, né? eu destruo a parede e consigo entender o espaço público como uma plataforma de trabalho é, tridimensional eu assumo todas as linguagens ao mesmo tempo, de certa forma, com a intervenção, eu posso fazer um trânsito livre entre as linguagens de pintura, escultura, instalação, performance, vídeo. Eu começo a trazer meus amigos num processo de trabalho maior e, e a partir disso... Clima seco, né, gente? Tá, seco, tá, seco, seco, seco. Estamos precisando de chuva, de água. Desculpa. Imagina. Bom, a partir desse movimento é... de 20 anos de intervenções, a pandemia dá um break nisso e eu volto para o ateliê e descubro, nas minhas origens, no meu início de carreira, o caminho que me daria... É capacidade e força de continuar trabalhando como artista mesmo sem ter o meu maior potencial que é esse são os espaços públicos e as intervenções urbanas e eu volto a pintar eu começo a pintar no começo da carreira eu pintava compulsivamente 8 10 horas por dia confesso que hoje eu já não tenho essa energia mas eu começo a pintar e a partir do, do universo da pintura, eu me reencontro e supero essa dificuldade da pandemia. Eu fa... eu fiz duas intervenções de porte menor uh, aqui no Espaço Público. Uma delas foi aqui no, no ateliê, que se chamava Cura, que era uma grande pintura instalada na arquitetura do prédio, era uma cruz vermelha que tinha um simbolismo para mim muito forte, porque o ateliê sempre foi um lugar é, de presença e fortalecimento espiritual e de trabalho, tudo misturado, como eu falei aqui no nosso início. E, a partir dessa intervenção, eu, eu prestei uma homenagem aos profissionais de saúde naquele momento que estava bem difícil e obscuro da pandemia aqui no Brasil. E, nesses intervalos, eu comecei a abrir as telas abrir os tubos de tinta e pintar de novo. Então, foi dessa maneira que eu venho conduzindo todos esses meses de isolamento e não nego que, sempre que possível, eu escapo para a natureza. Na natureza, a gente tem a possibilidade também de, de se reconectar com elementos essenciais. No meu caso, quando eu volto para a cidade... Eu volto reenergizado desses encontros com a natureza, com o mar, eu gosto de surfar. E eu fui tocando assim o meu cotidiano, né? entre algumas escapadas para a montanha e para a praia. Muito tempo com a minha família, graças a Deus, aproveitei esse, esse período para estar tá mais próximo da minha família, porque é, artista trabalha e trabalha muito. É bom, é bom você frisar isso daí, porque você deve ter ouvido muitas vezes já. Né? Porque, porque sou artista, não, mas você trabalha com o quê? Né? É. Parece que. Como se o, a ser artista não fosse o trabalho suficiente. Né? Essa, essa relação. É. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. <risos> isso. Você incorpora, daí eu uso você a ferramenta, né, na verdade, para criar arte. Pô, Edu, mas é, cara, eu sou um fã, seu há muito tempo. Assim, você, você falou do seu ateliê, né? O, o seu ateliê para mim é, ele é quase um farol ali, cara. É, eu vou talvez até é, usar de poesia aqui para falar do, do, do que representa para mim ali, porque assim, o seu trabalho é esse trabalho de, de intervenção urbana muito forte, impactante. Acho que a, a arte, a arte em geral, assim, mas a arte urbana tem esse essa função, esse papel de provocar alguma coisa na cidade e falar assim, cara, o que está que acontecendo aqui? Como que eu... Quais são esses signos que estão sendo reinterpretados? E você faz isso de uma maneira brilhante, assim, com, sei lá, um, pode elencar o, daqui a pouco os trabalhos seus que lidam com isso, né? Mas eu sempre que eu passo do outro lado da Marginal Pinheiros, né, eu olho ali o seu ateliê e eu consigo... É como se eu conseguisse... Cara, a cidade está lá do outro lado, mas... A partir da ter uma cabeça pensando ali dentro, assim, que ele tá tentando mudar um pouco a cidade, né? É como se fosse um. Como se você fosse um vírus ali, sabe? Que tivesse espalhando pelo o resto da cidade os seus, seus pensamentos, assim. Acho que um vírus não seja. Vacina pode ser melhor, vacina pode ser melhor. A melhor, melhor analogia é a vacina. Mas é, mas é isso, o seu trabalho eu consigo ver de longe, nem todo mundo consegue reparar, né, porque é isso, acho que tem muito também dessa, uma coisa que a gente aprendeu no Arte Fora do Museu é que as pessoas andam na cidade e não prestam atenção na cidade, né? não, não olham pro redor, ao redor, assim, é, entra no carro, trabalho, trabalho, escola, agora com a pandemia, enfim, até mudou um pouco essa rotina, mas as pessoas não olham ao seu redor. E, e quando tem uma intervenção sua, isso que eu acho muito legal, cara, que a sua intervenção, ela não é discreta. A sua intervenção é, tipo, olha aqui o que tá acontecendo, sabe? É, vamos pegar o exemplo clássico seu aí, que é o... as garrafas PET, né, na, na, na Marginal. Não é uma garrafinha, é uma mega garrafa que tá no meio da Marginal, que te, que te faz questionar sobre o lixo que passa ali. Então, eu acho que o, o, o seu trabalho tem essa, tem essa escala. A, a, a, a escala não às vezes nem, nem nem tanto na dimensão do trabalho, mas a escala de, de alcançar muita gente de uma forma muito eficaz, assim, cara. Acho que você é, vai muito na veia ali com coisas... É isso, eu posso dar o exemplo do da, da garrafa PET, mas em escalas é. menores, né? Ah, o, sei lá, o, o, os mergulhadores ali da, do, do Rio Pinheiros, né? Então acho que são coisas que provocam realmente essa repensar a cidade, né? Você tem muito isso no seu trabalho. É, dentro dessa dentro desse diálogo que você propõe, eu, eu acho importante a gente falar sobre essa questão da escala, né? Que escala é essa? Qual que é a escala do artista? Porque não basta você fazer coisas grandes para ser bom ou chamar atenção. Muitas vezes você faz coisas grandes que não conseguem tirar o público da anestesia. Eu Sim. concordo com você, a cidade tem uma dinâmica, tem uma urgência que faz com que nós, é, seres individuais, transitem nesse cotidiano de uma maneira muito acelerada. A gente já nem presta atenção nas coisas que acontecem, porque a gente tem uma meta, a gente tem um lugar para chegar, a gente tem alguém para conversar, a gente tem que resolver um problema ou tem que trazer alguma situação nova para a nossa vida, mas a arte está aí para desacelerar um pouco esse processo e, e fazer você se reconectar com essa paisagem tão distorcida é, e que tem tantos erros urbanísticos que podem ser explorados, e é aí que entra o meu trabalho, sempre nesses erros urbanísticos que, de alguma forma, vão tirar você da anestesia que a cidade provoca. Né? Você, você tem a capacidade de se reconectar por alguns momentos e, e com sorte gerar reflexão porque eu digo também isso se você é um artista a primeira coisa que você tem que ter como estratégia é aprender o olhar do público e depois vem o momento da reflexão que é aquele momento de sorte que você consegue fazer a pessoa se tocar de novo observar o seu entorno de uma maneira diferente porque como eu disse o artista não é um espírito santo é um personagem absolutamente normal, só que ele enxerga a realidade de um outro ponto de vista, um deslocamento de olhar que pode ser suficiente para fazer, que você também enxergue essa realidade de uma outra forma. Essa realidade cansada, essa realidade batida, né? uma cidade rica como São Paulo, com os rios poluídos, com viadutos, com concreto, com poluição, violência, mas... É nesses lugares que o artista tem que entrar, ele tem que penetrar nesses erros e buscar uma situação criativa que devolva esse olhar reciclado para o espectador. As garrafas PET lá no Rio Tinhete, elas tinham uma escala monumental, era um grande projeto, foi uma grande obra que aconteceu em 2008. E aí eu volto para o início da sua... Da sua questão de escala. O artista não é aquele que tem a capacidade manual de fazer as coisas. O artista é o, o personagem da ideia. Ele é o grande protagonista conceitual. Eu não tenho, eu, Eduardo Surur, não consigo fazer uma escultura de 20 metros, mas a minha ideia projetada na sociedade, sim, consegue atrair outros profissionais, consegue fazer um movimento no sistema em que essa escultura vai acontecer. Ela vai existir. No caso das pets, então, você tinha... numa Vamos pensar numa cebola. Essa primeira camada que você enxerga é a questão da reciclagem dos resíduos. Como é que a gente pode aceitar passivamente um rio Tietê cruzando a nossa cidade daquela maneira poluída, Décadas, diversos erros ao longo do tempo que causaram essa paisagem que a gente recebeu, né, Felipe? A gente é a mesma não, e, e É, e eu acho que tem a questão da promessa também, né? Eu acho que o, o Rio Tietê, é, a gente se acostumou com o Rio Sujo. Cara, não é para se acostumar com o Rio Sujo. Não. E sempre aquela, e aquela promessa falou assim, não, em 10 anos, cara, sei lá, quantos governadores já falaram que o Rio ia se resolver num período que, de vida que nós... Quando crianças já ouvíamos isso e, e, tipo, nada mudou. Não, exatamente. A minha grande inquietação é essa. Nós já estamos acostumados com isso. Quem está passivo, problema dele. Quem está ativo, é, tenta fazer alguma coisa. Mas a minha grande inquietação é de que essa passividade não seja transferida para as futuras gerações. Não dá para a gente acreditar que as próximas gerações vão olhar o Rio de uma maneira é, aceitável né? e que, que entenda aquilo como uma realidade. Aquilo não é uma realidade. Aquilo foi uma realidade alterada pelos erros do passado. E a gente tem que repor... Bom, agora o governo está com uma grande promessa de recuperação do Rio Pinheiros. É, é um projeto grande, de grandes investimentos. Mas não vamos falar de governo... Vamos pensar agora na camada mais profunda dessa cebola, que acho que encerra um pouco aquela, aquela questão da escala. A obra boa não é a que tem a grande escala, é a escala da ideia, do pensamento, é, do conceito. É o é, do desculpa, desculpa te interromper até, Edu, mas quando eu falei escala, eu até falei assim, você trabalha com escala... Na, na materialidade do trabalho, mas, assim, a escala que eu estava tentando dizer... Não, você colocou é. bem, é, você falou que ah, não então era, tá bom, material, tá tudo era Não, exatamente. Ideia, exatamente. Não, isso, não é uma isso, correção, isso. é uma constatação ah, tá da, da sua visão de escala, essa escala é mais profunda. Então, no caso hum. das pets, você tem ali, um, a minha grande mensagem nessa obra que você mencionou é como reciclamos o nosso olhar. Como é que a gente recicla nosso olhar? Como é que a gente acorda e vai propor para nós mesmos um cotidiano, uma rotina diferente da que a gente teve ontem? Que esforço é esse que a gente tem que fazer? Aquelas garrafas, aquelas esculturas na no talude de concreto, para mim, desde o começo, desde o dia que eu parei minha moto e desci sem poder, porque eu faço muita coisa que não pode, para darem certo as coisas... É, desci naquele talude e, e de repente a marginal silenciou, porque quando você vai lá para baixo, os carros não fazem barulho e você entra num, numa outra dimensão, num outro lugar, que, doido, que não é um lugar doido. agradável, mas é, desde essa situação até se se, se, elimina, obra, se se elimina uma poluição só, só a sonora, o resto está lá. É, é? O resto, os restos. É. Exato. O resto Edu, é, é uma curiosidade minha, cara. É, eu, eu sei que essa relação sua com a natureza é, é, transforma muito o seu olhar e é, é, é quase a grande inspiração do, do seu trabalho. Assim, né? eu acho que você, com um cara, como um cara que gosta da natureza, que eu sei que você vai pra praia bastante, você tem uma relação, essa relação com a água muito forte, né? É, de surfar e de morar, é, o seu ateliê em frente a um rio... É, os seus trabalhos, muitos dos seus trabalhos se passam no, no ambiente aquático ou em volta dele. Né? Você lembra da primeira vez que você se deu conta dessa sua relação com a água e a arte? Uh, a, gente poderia, a gente poderia acreditar que foi com os caiaques no Rio Pinheiros. Essa relação com a água eu tive antes de me tornar um artista, desde... Adolescente, gosto de água demais, sempre gostei de estar surfando. Essa mudança de perspectiva que hoje eu tenho como artista, talvez, né, eu não tenho essa resposta, mas talvez tenha nascido uma possibilidade vendo a praia do outside. É a mesma coisa do banhista que olha o mar, o surfista olha a praia lá do fundo do mar. E, e aí, quando eu voltava para São Paulo, para o meu ateliê, fica em frente ao Rio Pinheiros era muito profundo esse impacto de sair da Mata Atlântica de uma água limpa do oceano e encontrar o Rio Pinheiros na minha frente que estava é, tão próximo mas você não pode ter nenhum nenhuma relação naquela época não tinha ciclovia não tinha nada então essa essa distorção era era muito forte e depois da minha primeira intervenção urbana, que se chama Acampamento dos Anjos, a próxima obra em que eu coloquei muito esforço e energia foram os caiaques, que era justamente simbolizar esse esse cara que está olhando o Rio Pinheiros quase todos os dias do ateliê, mas não, pode, não podia entrar na água. Então, quem entrou na água no meu lugar foram os caiaques, os manequins de plástico. O interessante dessa intervenção foi a estratégia de instalação dela, que eu pus 100 caiaques num dia. E a cidade amanheceu de uma outra forma. É, de um dia para o outro, milhares de pessoas tiveram que olhar um rio invisível. Como diz o Paul Klee, a arte não torna. A arte não. É, a, a... Ih, esqueci a frase do Paul Klee, mas já vou lembrar. A arte não torna as coisas visíveis antes ela traz o invisível mas era mais ou menos isso Tava tudo lá, só que a gente não via mais e os caiaques mostraram, abriram uma espécie de portal em que o rio voltou a ser navegável dentro de um universo artístico é, isso é o poder transformador da arte né? como uma voltando ao trabalho da a, a, a, a escala, né, é, é uma uma pequena intervenção, você já mudou totalmente o contexto do Rio, você traz de volta um, um passado que nem é tão distante assim, acho que tem o um valor artístico, né, mas é, acho que ele carrega também esse valor transformador, provocador, que acho que tem, acho que a boa arte acaba fazendo isso, né? é difícil você falar de boa e má arte, mas... Eu gosto dessa arte que acaba mexendo com as pessoas e transformando. Você tinha falado agora de pouco de, é, até de, de, do papel do artista, né? É, eu acho muito legal esse. Às vezes é isso, você vai numa exposição e você não lembra de 80% da exposição. Mas se você lembrar daquele quadro que te afetou de alguma forma, e você lembrar dele daqui a um, um mês, dois meses, cara. Esse artista já, já cumpriu o seu papel, sabe? Ele mexeu com alguma coisa. E no seu caso, não é que você está mexendo só com as pessoas, você está mexendo com a cidade, né? Tipo, é, é retransformar, é ressignificar o rio com uma atitude, é isso, é pequena, né? Se você for ver o tamanho dela, né? Sim, eu, as intervenções urbanas, elas têm duas situações estratégicas que o museu não te dá. A primeira é que o público, quando vai ao museu, ele já vai determinado a receber uma informação. Ele está tá indo receber alguma carga é, dentro daquele espaço institucional. Na intervenção, não. Na intervenção, você coloca, é, num cotidiano, uma uma situação de reflexão. Ou seja, você pega o espectador de surpresa, você cria aí uma possibilidade maior de, de de impacto, né? de gerar um curto-circuito que traga um pensamento que ele não tinha. A segunda coisa é a dinâmica da cidade. Na No museu você tem o controle absoluto da situação, na intervenção urbana não. Quantas vezes eu fui surpreendido pelo próprio trabalho? E é aí que eu fico mais interessado, né? Nós, como profissionais, sempre estamos muito preocupados em manter o controle da situação. Mas é justamente na perda de controle que a gente pode ter os melhores resultados. eu Posso citar os próprios caiaques. Eu instalei os caiaques com umas poitas no Rio Pinheiros, imaginando uma composição. Mas aí veio uma chuva muito forte, alterou toda a obra e fez um mapa de lixo... Que... As pessoas imaginavam que eu tinha feito aquilo Eu falei, mas isso é impossível A gente tem toneladas e toneladas Essa obra, na verdade, foi feita por nós pelo... <risos> Por pelo cada um controle. que jogou Cada um que jogou um lixo ali ajudou o dono fazer a obra E essa perda de controle Que te dá um susto Porque você sai da zona de conforto Depois acaba virando um, um grande resultado Um grande resultado De trabalho, pessoal Oi, Edu, deixa eu já aproveitar aqui que a gente tem uma hora de conversa, que eu também não vou tomar muito do seu tempo, eu tenho também outras reuniões saindo dessa daqui, e eu queria abordar várias coisas, o seu, tra o seu trabalho é, é, é muito amplo, né? dá para a gente falar de, só de uma coisa durante uma hora só, mas eu quero fazer render aqui, a Ana Karina, ela <risos> escreveu assim, ó, ela, tá realizando a rele... Opa. ela está realizando a releitura de obras de arte com o uso de sacola plástica com os, os alunos dela. Nos inspiramos em seu trabalho. Então vamos falar já do seu último trabalho, aí, que acho que eu, muita gente... Isso eu achei muito engraçado, assim, o trabalho ah, do Edu... é muito, muito gratificante. É muito gratificante. É, eu tenho recebido uma forte demanda de escolas para poder compartilhar conhecimento, transferir informação, conversar com os alunos, com os professores... E essa série atual que eu tô desenvolvendo que se chama Natureza Plástica, que é a representação contemporânea de grandes de grandes obras da história da arte só com plástico, só fragmentos de plástico. Aqui atrás a gente tem ó, a Noite Estrelada do Van Gogh e o retrato de Dora Maar, um trabalho do Picasso tudo com sacola plástica. E isso começou durante essas intervenções que eu fazia no, nos rios e nesses lugares das cidades sujos, eu fui recolhendo os plásticos e depois comecei a recolher nas calçadas e foi gerando lentamente um processo de pesquisa em que eu criava as imagens, no início, muito simples, só com sacola plástica. E, para minha surpresa, algum por causa da mídia e da, dos veículos de comunicação que difundiram essa, essa obra, essa série, algumas escolas começaram a fazer espontaneamente essas atividades com os alunos. Hum, que legal. E, e foi muito interessante. Olha, tem alguém perguntando do Grito. Grande firma. Perguntaram do Grito, o, o Grito não está aqui na sala, mas está aqui no ateliê do MUNC. Foi uma das Sim. obras que deu mais trabalho de produzir. E voltando um pouco para essa essa questão do, do conceito dessa série, a, a, a provocação que eu faço é: o plástico que você joga fora é o plástico que eu consigo ressignificar por meio da arte e devolver para sua casa. É, é essa reenergização que eu falo que o artista tem em relação aos materiais. Mas só, só para quem não conhece, é isso, né, o, o, esse, esse trabalho do Edu foi tão engraçado, que a gente tava outras com outras conversas paralelas, mas o vídeo acabou circulando em vídeo de WhatsApp, assim, veja que o artista é incrível, da primeira, a primeira vez que eu vi, eu, já, eu, eu vi que era seu, mas depois eu recebi e parecia muito, sei lá, essas coisas, parecia não, né, Era esses virais de WhatsApp, né, que acabou circulando muito, assim, esse trabalho, mas é... Cada, um, cada uma dessas cores da, que existem ali no, no quadro é uma sacola daquela cor, correto? Sim. Sim eu é, não faço mas... manipulação, eu não faço manipulação isso. de pigmento. É o plástico que vem. É a cor da indústria. É a cor é, da que é, isso, isso que é muito maluco, assim, porque olhando daqui assim, você fala. Alguém que não saiba, você fala que é uma pintura, você fala, ah, beleza, é uma pintura mas vendo de perto você consegue identificar, né, que é, é isso, são, são os plásticos. Cara, que trabalho, hein, meu? Como é que você organizou isso daí? Você pegava, tipo, saco, parte do, do saco verde escuro, verde claro, tipo... Quantos Sim, tons, é... Quantos é, tons de cores você acha? São Paulo né? é uma cidade incrível, a gente tem, se a gente pesquisa aqui, a gente pode encontrar tudo. Tá certo que durante esse, esse período de pandemia fica mais difícil você chegar, mas se você procura, você acha que as coisas em São Paulo... E o plástico, infelizmente, está em todos os cantos do planeta. Em todas as esquinas você encontra um plástico. E, a partir disso, eu consegui criar uma grande paleta de cor. Eu gosto de, brinhar, eu gosto de provocar as pessoas da seguinte maneira. Se Van Gogh existisse hoje, Monet, Picasso, esses mestres da história da arte que eu me inspiro e agora estou fazendo essas... Será que eles pintariam com tinta a óleo ou com plástico? Eu troquei a paleta de cor, eu deixei as tintas, os pincéis e agora eu manipulo fragmentos de plástico com ferramentas e pinças e, e outros objetos que foram sendo construídos e criados conforme a necessidade. Mas é maluco a, a quantidade de cores de plástico que existe, né? <risos> Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas para responder esses... mas Mas tem uma questão interessante também da técnica que que você compõe com layers de plástico. Ah, você coloca um em né? cima do outro, eles são transparentes, né? Ele acaba... Você acaba gerando outras cores. Você pode destruir o plástico, amassar, você pode sobrepor. Os... Você pode criar essas velaturas e vai chegando em tonalidades diferentes. Legal. Deixa eu só ler os comentários aqui. Ó. A Silvana falando que a Espanha vai proibir talheres de plástico. E... A Ana Karina falou que os alunos delas moram no sertão baiano. Cada leitura linda é muito gratificante a sua visão de mundo. Esse trabalho foi muito incrível mesmo, Edu. Quantas obras você já fez, cara? Ah, tô... Dá muito trabalho. Eu, durante o, o processo aqui, um mês por obra, agora eu estou aumentando a produção e estou conseguindo trazer algumas questões interessantes para as etapas, mas leva quase um mês para fazer cada obra, eu devo ter no máximo umas 20, 15, 15, 20 obras. Isso aí. Não, muito legal. É... Voltando agora, um... pegando a amarração, do... esse é o, talvez o seu trabalho quase do futuro, ou de hoje, né, do presente. Eu queria voltar lá atrás, cara, porque o... Eu acho muito bonito o processo que você teve também, é isso, né? você falou, você é um cara que vem do ateliê, você ainda trabalha, está trabalhando no ateliê hoje, o seu começo de carreira é no ateliê, e o seu primeiro trabalho urbano, que é o trabalho das... É, como é que é o nome? Desculpa, desculpa já esqueci as, as... A Intervenção, Acampamento dos Anjos. Acampamento dos Anjos, isso, exatamente. Um nome bem poético também. É, ele é um... Tentar descrever ele aqui, mas são umas barracas, né, que você colocava do lado de fora de um. Do... A primeira coisa que você colocou é do lado de fora do seu ateliê, não foi? Sim, a minha própria barraca. É. Então, isso eu acho muito bonito, essa transição, né? Você, você vai pra rua, mas assim, praticamente dá uma janela para fora mesmo, né? Então você, a sua intervenção urbana foi quase como se você tivesse dado um passo para fora, e a partir dali meio que o mundo se expandiu para vocês. Foi um processo muito natural, porque as pinturas foram ganhando escala e eu sempre gostei de trabalhar com a tinta óleo, as minhas obras, as obras autorais, e o óleo é uma tinta forte. Eu acabava pintando isso em cima aqui do prédio, numa área aberta, e num dado momento eu tive esse checkmate. Né, do Nelson Lerner, de pegar uma barraca, me apropriar dessa barraca, mudar a posição que a gente está acostumado a ver, que é no chão, e pendurei ela na arquitetura vertical do prédio. E deu nome a esse movimento de acampamento dos anjos. Isso foi, em, acho que em 2000, 2001. E eu, e eu entendi ali uma, uma força muito grande, é, não só uma questão poética, muito forte, presente lá naquela época, mas, principalmente, eu que estava dentro do universo da pintura e do plano bidimensional, né, só da tela e das tintas, de repente, eu enxerguei o espaço público como uma possibilidade de, de caminho alternativo, em que eu teria mais liberdade de expressão e teria mais trânsito entre várias linguagens, por causa dessa inquietação que eu tinha. Eu estava começando a ficar cansado de pintar. Eu digo sempre que a pintura é a linguagem mais difícil das artes plásticas, porque ela é muito lenta e solitária, a não ser que você crie uma factory, ou pinte como o Jeff Koons ou o Damien Hirst, em que os assistentes pintam para ele. Mas no, nesse processo que eu tive com essa barraca, eu mandei para dois salões de arte, na época, essa proposta de arte efêmera, ou seja, eu estava propondo que o museu, a instituição, aceitasse uma obra que era efêmera e que seria instalada do lado externo. É... Ou seja, já estava rompendo as regras, de certa maneira, e, em vez de eu ser boicotado, eles aceitaram e premiaram essa obra. E isso foi um foi um passo muito importante nas decisões, porque, quando eu voltei para São Paulo, esses prêmios eu recebi no MAC de Curitiba e no MASC em Santa Catarina. Quando eu voltei para São Paulo, eu tomei a decisão de fazer o que era uma questão subjetiva de uma barraca no meu ateliê, transformar numa escala coletiva. E eu insisti durante dois anos é, com as autorizações do governo. E aí nasce o meu espírito empreendedor, de levar a arte para o espaço público, de fato, assim, conseguir atingir toda uma cidade. É, e aí eu vou fazer a, a, a tentativa e com muita insistência de ocupar um hospital que estava abandonado durante uma década, que era lá na doutora Arnaldo, o Hospital da Mulher, hoje Instituto do Câncer. Então, numa ponta eu tinha que ter a, o consentimento, a autorização do, do poder público, e na outra precisava de patrocínio, precisava de recurso para viabilizar. Na época eram 40 barracas e todo o processo de instalação dessa obra no prédio e eu fui fui em frente o governo não queria me dar autorização no primeiro momento era um artista pintor não tinha nenhuma trajetória nenhum background atrás de mim e era um prédio abandonado chamaria atenção de, de um grande erro político ao longo de uma década apesar de que não era uma questão política que eu tinha ali era uma questão muito mais poética Sim. Depois vem essa, essa força política no meu trabalho vem depois, né? Com a invasão do Congresso, o touro bandido que está aqui olhando a cidade, entre outras intervenções que eu fiz muitas subversivas, ou seja, sem autorização do sistema. Mas no caso do acampamento, quando eu consigo instalar as 40 barracas e as luzes se acendem na inauguração e o prédio fica iluminado, aquilo é um aquilo é um êxtase. É um nirvana, no, no sentido de que eu olhei aquela instalação e falei, pronto, eu consegui criar uma pintura de luz própria, uma pintura que emana luz. E a grande questão dessa obra, para mim, era acreditar ou não acreditar. Acredita em anjos. Anjo não precisa ser uma entidade pintada como os renascentistas. Anjos pode ser um núcleo de energia que está dentro daquela barraca. Se você acredita, aquilo deixa de ser uma barraca e se transforma em algo maior. Se você não acredita, aquilo é só uma barraca pendurada. Mas não é só uma barraca pendurada, rapaz. <risos> Ela está pendurada. Tem um contexto. Apesar de, como você falou, é, talvez não tenha sido é, a sua primeira intenção um ato político, mas é, qualquer intervenção urbana acaba sendo um ato político, né? é uma provocação. Então. É, por mais que... A, essa semana eu até vi um vídeo que eu achei muito legal, cara, que falava de... Que arte não é conteúdo. É, a arte você consegue admirar a arte sem saber de quem é a arte. Mas se você... Cada camada que você descobre daquela arte... Então, assim, talvez a pessoa não olhou aquele prédio abandonado por questões políticas, porque aquilo não foi feito. Mas se você consegue identificar que aquele prédio tem um histórico, que aquela... Que o, quando você coloca uma barraca, ele joga luz sobre uma coisa que de novo, né? É o visível e o invisível do Rio, né? Você tá, você acaba dando um significado para aquilo. Né? É, não é só uma barraca, né? É isso que eu queria dizer. Sim. Não. E essa questão do ato político, eu concordo com você, Felipe. A partir do momento que, que um artista decide sair do ateliê, da zona de conforto, decide criar uma trajetória como artista independente, desconectado do do, do circuito comercial de galerias instituições culturais, agentes, e, e toma decisão, que o Joseph Boy diz, um né? ser político é aquele que toma as decisões do seu próprio destino. E foi isso que eu fiz lá atrás e continuo fazendo. Claro que a gente erra, a gente se atrapalha muitas vezes, mas a soma de todas essas ações acabam gerando uma trajetória, um caminho alternativo. Gostaria que as pessoas me enxergassem lá na frente com uma possibilidade de caminho alternativo. O meu a minha frase mais simbólica a arte salva porque a arte é uma possibilidade de salvamento para mim me salvou. Então ela é uma possibilidade de salvamento dos sentidos da, da, da reconexão que a gente tem conosco, com o nosso meio, o meio ambiente. quando eu digo isso também a paisagem urbana, as pessoas à nossa volta, É, o Edu, vamos falar de outras obras suas aqui, tentar dar um, um apanhado geral delas, cara. É, antes de falar de algum, alguma obra específica, é, essas obras subversivas que você faz, e você faz obras subversivas e outras que são, sei lá, apoiadas, que tem patrocínio, tem autorizações. Eu queria que você contasse como que é, porque é isso, vou, até o momento antes da, do acampamento dos anjos, você tinha, tinha um ambiente controlado. Quando você vai a rua, Sim, existem mil regras, inclusive regras não escritas, que são regras da rua, né? o que, que você pode fazer o que, que você não pode fazer, o que, que é perigoso o que não é, queria que você contasse um pouco como é que foi esse descobrimento desse da, da, da, das regras da cidade e como que você se adequou a, a elas e se você já passou alguns perrengues por, por, por, a, por andar na, na, na linha da lei ali, no limite da lei é, é. No Limite da Lei, o, é. o cowboy do asfalto. <risos> Eu Penso que o artista ele, ele tem que ter estratégias, estratégias que, de alguma maneira, façam com que a sua obra se realize, que ele consiga fazer o que ele acredita que deve ser feito. É... E, no caso das intervenções subversivas, a estratégia é completamente diferente, por exemplo, de um projeto como os caiaques. Como é que eu ia botar 100 caiaques num rio, em mais de cinco pontes, ou as garrafas PET? É... Tem uma história curiosa que eu vou falar sobre a carruagem que eu instalei na Ponte Estaiada. Essa carruagem, o trabalho que me deu para conseguir as autorizações, eram muitos caciques e muitas negociações paralelas para conseguir pôr uma carruagem a 30 metros de altura no cartão postal da cidade. E, e a pressão e a dificuldade de negociação foi tanta que eu tomei a decisão de instalar sem as autorizações. Ah, essa eu não sabia disso, não. Para mim, ela tinha sido um tudo legal. Tudo com equipe, foi um baita prejuízo. <risos> o que, que aconteceu a prefeitura chegou e apreendeu a obra, levou a obra lá para um depósito junto com o um carrinho de sorvete. Essa é a, da, é a da ponte ali, né? da ponte estalhada, né? É, na ponte Estaiada que fica aqui na Marginal Pinheiros. Depois vocês podem visitar o meu site, o meu site é uma plataforma muito completa, com entrevistas, vídeos, é, textos, imagens, onde vocês vão poder fazer uma navegação visual, em todos esses trabalhos que a gente está falando aqui, e conhecer outros que não vai dar tempo. Mas e no o, Arte, caso, só já... Vou aproveitar fazer propaganda. Se assim, entrar no perfil do Eduardo Surur no Arte Fala do Museu, tem umas entrevistinhas lá também, que a gente fez. É. Né? Ah, entra entra tá... nos dois, na dúvida. Mas aí. Bom, a carruagem é, um, é uma obra bastante emblemática, porque ela ficou nesse trânsito entre o autorizado e o não autorizado. Mas não autorizou. Vamos pôr. E depois que eu pus, a mídia noticiou demais essa apreensão da obra e essa questão de censura, de certa forma, e dificuldade da, da burocracia, que eu, aí sim o governo autorizou, eu fui lá e pus com autorização. Você pagou duas vezes para colocar isso. É, paguei duas vezes. Mas muitas obras são uma grande aposta. O artista tem que fazer apostas. Senão, não consegue. Pensa no caso da invasão no Congresso Nacional em 2011, que gerou a Arte Salva, que hoje é uma obra de coleção e as pessoas procuram e querem ter isso como um objeto de arte. Mas lá na época de 2011, eu não estava pensando em nada disso. Eu queria invadir o Congresso. Eu queria, de alguma maneira, fazer uma manifestação política, mas sem falar de partido. Era o começo do Mensalão e tinha essa questão toda... É, de corrupção, e numa mesa de bar, eu, meus amigos me desafiaram, duvido que você vai invadir o Congresso. Duvida, você duvida, eu vou invadir. No dia seguinte, eu peguei um avião e fui para Brasília. E fui fazer uma pesquisa de campo. Aí vem todo o processo. Você tá tipo o tipo terrorista que vai fazer ataque. Né? É, exato. Você, Não à toa é o arte-ataque, né? É o que eu falo da estratégia, né? A perrengue você vai ter, mas tem que tomar cuidado com a borrachada. <risos> só, de, só desviar, né? E, mas você foi duas vezes para Brasília. Você foi primeiro fazer essa, essa, essa análise de campo, depois você, você, você levou as boias daqui ou você comprou lá? Como é que foi? Não, eu fiz, é, exatamente, eu fui duas vezes. A primeira vez, eu fui três vezes. A primeira vez eu fui visitar Brasília, e depois, para conhecer o Congresso, com esse olhar técnico de como que seria uma performance lá no Espelho d'Água, a segunda vez eu fiz um contato com o um diretor acadêmico lá da UNB, da Universidade Nacional de Brasília, e promovi uma palestra com os alunos das artes plásticas e também do teatro, da área de humanas, fazendo um convite, uma provocação. E aí eu expliquei para eles que eu queria invadir o Congresso Nacional e que eu precisava de voluntários, e que eu não garantia nada mas, e se eu tivesse mais de 50 voluntários eu voltaria para Brasília para fazer um workshop preparação do, dos objetos que era essa boia com a frase a salva numerados mas principalmente ganhar musculatura para gente para frente do congresso bom no dia que eu cheguei em Brasília com as boias as boias eu negociei com a fábrica mandei entregar direto porque aí não tinha volta não dá para eu me arrepender. Comprei as boias mandei direto para Brasília. Agora, eu tenho que ir. Tinham mais de 200 voluntários. E, para quem não conhece Brasília, é uma cidade em que tudo é longe. É uma baita estratégia política. Né? Você não consegue falar com ninguém, não consegue é. chegar nunca no lugar que você precisa. Mas eu cheguei com quatro ônibus fretados, 200 voluntários, e a gente fez uma performance colaborativa e arremessava as boias à arte salva. E, e eu digo sempre, para as pessoas que ainda não entendem, mas por que que você não pediu autorização? Imagina eu pedir autorização... Caso... É, pedir autorização para o Congresso seria esvaziar o significado da obra, sim. Sim, sim. seria murchar aquela boia, que queria justamente propor uma renovação de olhar né, da casa do povo, onde os grandes interesses nacionais deveriam ser tratados com competência. E, no final do dia, fugindo da polícia do Congresso, praticamente, eles estavam já quase me levando preso. Mas o que, que aconteceu hoje? 2011, a gente está falando de dez anos depois, Algumas obras voltaram para São Paulo, foram recuperadas. É... Hoje são objetos assinados, numerados, certificados. Ou seja, hoje a aposta valeu a pena. O que eu foram fizia, duze, do, milhões, 200, 200 boias, é isso? Não, eram 360. Mas 360. Depois, você, depois você acabou fazendo mais boias ou não? Virou uma não, série, né? Não, eu, eu fiz. A ideia do 360 era a questão de da arte estar em 360 graus, dessa questão da intervenção urbana realmente, de você romper fronteiras e poder estar no mundo. E por isso 360 foi um ato, foi, foi uma decisão simbólica. Mas como tinham mais de 200 voluntários, as boias ficaram lá. Eu entreguei as boias para os participantes. As que voltaram para São Paulo é que começaram a passar por um processo de de institucionalização. Né? Aí começou certo. a participar de exposições, em galerias, em instituições culturais, e, e assim elas foram tomando uma uma outra forma, vamos dizer assim, a partir daquela performance, que eu acho que foi uma das mais importantes da minha vida, porque foi uma ação histórica. Né? Um artista invadiu o Congresso com voluntários, com performances. Eu falava aqui... Eu lembrava muito do Joseph Boyce, é, por essa questão política né, de você acreditar que todo ser humano pode ser um artista, todo ser humano é um artista, e também do Bispo do Rosário. Mas por quê? Porque tava tanto calor, mas estava um calor em Brasília, e aí eu tinha levado uma capa de chuva, preocupado que as pessoas iam se molhar, iam desistir. E de repente, alguém vestiu essa capa de chuva, e ela era laranja, e eu lembrei de um manto sagrado, eu falei, podemos ir. Podemos ir, vai dar tudo certo. E não te pegaram esse dia? É? Te pegaram esse dia ou não? Não pegaram. Quer dizer, queriam, mas estava uma situação delicada porque tinha muita mídia e era um ato pacífico. Sim, sim. Teve um cara que tirou a roupa, ficou pelado lá. Teve algumas coisas que foi... <risos> de controle. Mas foi. Mas aí, aí, aí é que é legal, quando foge de controle, é que é legal. É. Não foge do controle. Foi muito emocionante. Pô, demais, cara. Não, eu acho, eu acho muito bonita essa essa intervenção sua específica, também, né? Essa, essa esses vários várias camadas de significados e, e é uma frase tão simples, né, cara? Mas tão profunda ao mesmo tempo, né? A arte salva que tem. Vou até fazer um gancho agora com uma parte da Dessas nossas conversas aqui, Dulce, você é o 46, já que a gente vem trocando umas ideias aqui com muita gente. De arquitetos, artistas, grafiteiros, é, professores de arquitetura, urbanistas. Você instituto de... É, cara, é só, um, só, só a Elite fala aqui com a gente. A gente... Não, mas pera aí, mas me explica o que é 46. Quadragés é a live que a gente faz. Você Eita, é 46o. Quadragésimo... A gente tá falando de quatrocentas? Não, quadragésima, não quatrocentésima, quadra, quatro, 46. <risos> você não para, cara, eu achei que não. era quatrocentos, você não para. Não, <risos> eu não estaria vivo aqui se fosse... Então, eu precisaria não, de uma cara, bola daqui é para me salvar. É uma, você é incrível, é praticamente uma por semana, né? É uma por semana, uma, é por, uma semana. por semana. É, é uma por semana. Mas é uma galera legal, cara. A gente fez uma seleção boa e você é um dos caras aí também. Mas, é, enfim, é, essa dinâmica... A gente tem uma relação de amigo tá Muito legal trocar ideia contigo, falar de, da, do seu trabalho. É, não vejo a hora de a gente trocar uma ideia de novo ao vivo, falar de projetos é, e da vida também, que já, já vale muito a pena. Mas, cara, nessas conversas que a gente tem feito aí, nessas quase 50 semanas aí de, de, de lives... Tem uma frase, enfim, na verdade não é uma frase, né? é um contexto de transformação através da arte, né? o, o seu trabalho é a salvação através da arte, que eu acho que super casa com isso que a gente vem falando. A gente vem falando com todos os artistas, isso não é nem de, de agora, tipo, nesses, são, são 11 anos já que a gente está com a arte fora do museu, e com todos os artistas que a gente fala, sempre tem alguma história, de como o trabalho da pessoa transformou a vida de outra pessoa. O seu trabalho, eu tenho certeza que transformou a vida de muitas pessoas, às vezes sem a pessoa perceber. Porque é isso, as intervenções que você faz, elas acabam sendo é, é, tipo é cravado na cidade ali, não dá para você não ver, entendeu? É tipo é, é, é muito impactante. Mas tem várias histórias de pessoas que contam de como se foram impactadas pelo pelo trabalho artístico de alguém. Eu queria que você contasse alguma história que você que, que você lembre assim de alguém que foi impactado por um trabalho seu e de que forma isso foi isso chegou até você, né? Porque é isso, você deve ter várias histórias dessas de, sei lá, eu posso dar um exemplo agora aqui da professora que está ensinando lá no sertão da Bahia. É, esse trabalho de pintura com plástico, assim. Mas tem alguma história especial que você lembra de como o seu trabalho transformou a vida de alguém? É, realmente tem muitas histórias aqui é, de transformação e de surpresa para mim. Você imagina aqui no projeto das garrafas PET, mais de 4 mil crianças fizeram a navegação dentro do rio. 4 mil crianças. E eu fiz especialmente uma navegação cuidosos muitos deles muitos não alguns conheceram o rio na época das regatas então eram longas histórias mas durante a sua durante a sua pergunta eu lembrei de um de uma história que é bastante interessante quando eu fiz os trampolins em 2014 para quem não sabe eram esculturas que era um trampolim azul e um personagem hiperrealista na ponta desse objeto. E eu coloquei essas esculturas do lado de fora das pontes, no meio da ponte. Então, os carros passavam e viam esse trampolim, uma pessoa que ameaçava pular no Rio Pinheiros. Eram seis personagens. Desses seis, três foram atacados na cidade. Mas antes de serem atacados e depois retirados... É, tivemos Atacado, mais de... Atacados de que forma? Um arrancaram a cabeça. Ele foi degolado. Mas eu achei interessantíssimo, porque eu lembrei da gravura do Goya. E aí eu fui lá e pintei o sangue e ele ficou até o final da exposição sem cabeça. Hoje está na casa de um colecionador esse trabalho. Outro levou um tiro a queima roupa. A bala Caramba. atravessou o peito. Você vê, arte boa é arte que não cai nem com tiro a queima roupa. A prova de bala. Uma obra a prova, prova de, de bala. bala. Aí eu fui lá e pintei o sangue escorrendo na escultura. Ficou lá até o final. Mas o que eu queria contar é, dessa obra, que a gente poderia ficar aqui uma hora conversando, houve mais de 200 ocorrências na polícia de pessoas acreditando que eram pessoas de verdade que iam Sim. pular no rio. E ligavam para a polícia. No meu site, vocês têm que assistir esse vídeo, em que eu faço a simulação dessa conversa com o 190. Olha onde foi parar a arte, no 190. Nós tivemos que orientar os atendentes de que aquilo era arte. Mas vocês têm que ver o resultado lá no site. Mas, um dia, eu estava aqui no ateliê e recebi um e-mail longo de uma pessoa que estava muito brava comigo, muito furiosa, explicando que ela estava, durante a noite, na Marginal, na pista expressa, e tomou um susto, o coração saiu na boca, porque viu um desses personagens, viu uma dessas esculturas, e imediatamente ela acreditou que era uma pessoa que ia se suicidar no rio. E ela, então, meteu o pé no freio e fez uma derrapagem com o carro, e parou o carro no acostamento e desceu desesperadamente do carro e começou a parar os caminhoneiros. E, do... e ela queria parar os caminhoneiros, alguém que pudesse ajudá-la a salvar esse cara que estava lá em cima da ponte. E ela descreveu de uma maneira muito, muito, muito detalhista o sentimento que tomou conta dela durante esse pânico. E que ela, quando descobriu que era uma escultura... Ela queria me matar, queria me pingar, queria me pegar pelo pescoço, queria me processar, ela queria tudo que fosse possível é, em relação àquele pânico. Mas depois que a poeira baixou, ela disse que aquilo mudou definitivamente a vida dela, porque ela, ela tomou decisões que ela tinha esquecido, ela tomou decisões que mudaram a vida dela a partir daquela experiência que ela teve na Marginal Pinheiros. A carta, esse e-mail foi tão profundo para mim, tão importante, que eu coloquei na minha exposição, que se chamava Trampolim. As pessoas, eu pedi autorização para ela, ela permitiu, e elas podiam ler esse e-mail, em que no final ela agradecia a experiência que ela teve com a obra. Cara, se isso não é uma intervenção urbana, eu não sei o que é, porque ela, inclusive ela parou o trânsito, nessa intervenção sua. Muito legal essa história, Edu. Demais, cara. Edu, a gente chegou numa hora de conversa aqui, a gente pode ficar horas e horas falando, mas também não vou tomar muito do seu tempo, mas vou deixar essa palavra final aí, caso você queira fazer, falar alguma coisa dos seus trabalhos, é, do, dos trabalhos de plástico aí, se tem alguma novidade para contar que você pode contar, claro, e agradecer novamente, cara, mas a última palavra é sua. Obrigado, Felipe. É... Bom, eu, eu tô sentindo um cheiro de coisa boa no ar, de fato, depois dessa desse período difícil que todos nós estamos passando, é, com a pandemia, com o isolamento, com... enfim, eu não preciso descrever, essa situação inédita que o que o planeta está vivendo e nós aqui no Brasil com essa péssima gestão pública mais ainda mas a vacina está chegando e eu tô sentindo que esse segundo semestre é promissor é, eu tenho sim algumas exposições muito importantes acho que é sabe quando você abre aquela rolha do champanhe assim eu, eu não vejo a hora de tudo acontecer de novo e de eu ficar exausto de trabalhar e eu gostaria que vocês estivessem atentos a, a esses acontecimentos, porque realmente são trabalhos em que eles vêm se, sendo maturados e ganhando musculatura ao longo desse período de pandemia, e eu acredito realmente de que eles vão acontecer até o final do ano. Então, teremos teremos boas exposições. Agradeço muito o seu convite aos participantes, e não se esqueçam, a Arte Salva. Valeu demais, Edu, obrigadão, deixa a gente por dentro do que estiver acontecendo, Segui seguimos fora do, do Instagram, conversando de outras coisas, e eu só pensei numa coisa agora, dessa mulher que viu a, as pessoas no trampolim aí, se ela olhasse um pouco para cima, ela ia ver um touro tentando pular de um prédio, que ia ser muito pior, é, que é o touro todo bandido, tá é, o é, eu sei, eu sempre vejo. Eu sempre ele está observando ele. a cidade. Bom, sejam bem-vindos. O ateliê está de portas abertas de novo. É só a gente agendar um horário para ver os trabalhos. Mas o touro está aqui. Está aqui observando a cidade. O touro ele é o defensor da arte. <risos> Muito bem, Edu. Valeu, cara. Demais. Ótimo papo. Obrigadão mesmo. A gente vai se falando, amigo. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.